E uma coisa muito legal é a economia. Esses kits podem custar até 40% a menos do que se você comprasse os pratos separados. Vale a pena, né? O kit Rock vem com pratos da série A, que é a série mais tradicional e uma das mais versáteis da Zildjian. O kit é composto por um Chimbal Master Sound de 14, um Medium Thin Crash de 17, um Medium Thin Crash de 19 e um Ping Ride de 20. Os pratos têm muita projeção, volume e são encorpados, se destacando bastante ao vivo ou no estúdio. Eles têm o punch que o rock precisa e ao mesmo tempo são muito musicais.